Bom dia, vlog. Eu tô com meu celular num lugar muito perigoso. Eu tô com medo que ele caia. Tô aqui já na cozinha começando mais um vlog. Eu tô de férias. Estou aqui na cozinha fazendo cura de panela nova porque tava em promoção. Consegui comprar uma panela wok. Eu ia pagar 120 reais na Amazon. Consegui comprar por 40 no Zafari, então... Já tô fazendo a cura porque eu vou fazer o almoço, estou de férias, então tô resolvendo várias coisas. Tô aqui lavando salada e arrumando pra guardar pra semana. Tem tudo isso aqui pra cozinhar. Então, o dia será longo. E deixa eu contar pra vocês, deixa eu apoiar aqui, decidar. Ontem a gente fez feira e as coisas ainda estão aqui em plena segunda-feira porque a gente não ficou em casa. A gente fez um almoço na casa da minha sogra. Que hoje é aniversário dela, então ontem a gente fez um almoço pra dizer que era a comemoração de aniversário. Mas na verdade, hoje os filhos dela organizaram uma janta surpresa. Então a gente vai num restaurante e tal, e aí hoje de fato que é a comemoração. Então eu tô arrumando as coisas, fazendo a nossa comida, porque já são 11 e pouco. E tem que terminar de lavar a couve. Mas eu queria começar a gravar pra ir fazendo as coisas e gravar o dia, então... Bora lá. De fazer botar A salada a cozinhar Então agora eu vou esquentar nosso almoço É meio dia e meia E a gente tem Peixe que sobrou do Do almoço de sexta-feira santa E polenta E um frango, então eu vou esquentar isso E a salada que eu acabei de lavar E cortar E vai ser esse nosso almoço enquanto os legumes Cozinham, porque vai demorar Então Vamos comer Pratinho do Beto e o meu pratinho servidos. O meu é peixe, polenta, alface tomate. O do Beto é rúcula, couve, tomate, alface, frango e polenta. Então ficou bem bonito, bem colorido. Fiz um chimas. Meu noite tá ali porque depois tem que resolver umas coisas nele. Então ele tá ficando ali por causa das férias. Eu não preciso ir pro escritório. A decoração de hoje é uma fadinha... Que combina com a minha choker da cuia. E é assim, tudo combinando, tudo roxinho. Estou aqui sentadinha, assistindo o vídeo e tomando chimarrão. Daqui a pouco eu vou aguardar as coisas, porque eu deixo esfriando né, os legumes depois que eu cozinho. Pra conseguir cortar e botar nos potinhos, eu vou mostrar pra vocês organizando, mas eu tô esperando. Já passei um extra brilho nas minhas unhas também. Eu dormi ontem, logo depois de pintar a unha. Aí hoje eu passei o extra brilho pra tirar qualquer amassadinho que tivesse. E tá assim. Bonitinho. O ruim do azul é que não dá pra limpar 100%. Ele fica sempre meio borrado. Mas depois no banho ele vai se limpando aos poucos. E aí ficou assim, belíssimo. Eu queria alguma coisa bem brilhosa. Aí eu achei esse aqui. Eu tô numa crise porque meus esmaltes já estão super velhos. Então, eu tô tendo que caçar os que ainda estão bons no meio dos meus esmaltes. Então, eu basicamente tenho só as coleções que eu ganhei de presente ano passado, assim, que ainda estão 100% boas pra usar. Então, tem tenho que comprar algumas cores que eu já não tenho mais. E eu tava usando muito roxo, daí semana passada eu botei um marrom, assim, da cor do sofá quase. E hoje decidi botar um azul pra dar uma variada, porque senão eu vou usar só roxo, basicamente. Porque eu tenho muito esmalte roxo Tons de roxo e rosa Então, tô tentando Dar uma variada, mas tá difícil Quero ver se eu tiro foto pro Instagram também Porque faz tempo que eu não posto nada lá E bora, olha isso aqui, gente Cabelo novo Tá é difícil, olha aqui Que bonito Só que não Enfim, agora Vou guardar Os legumes que eu deixei cozinhando Então, Vamos lá organizar isso pra terminar a cozinha por hoje. Graças a Deus, porque eu já cansei. Já deu minha cota pra hoje. Terminei a cozinha e agora é hora de dobrar roupa, eu lavei essa roupa na, no sábado, ela ainda tava lá pendurada, e como eu sabia que eu ia entrar de férias, eu nem me preocupei em arrumar ela antes, a gente ainda não arrumou a cama também, então eu vou fazer isso agora, liguei o arzinho, porque se eu ligar o ventilador eu não vou conseguir gravar, liguei o arzinho e bora dobrar a roupa, não é a tarefa de casa que eu mais gosto de fazer, mas que não me irrita, sabe? Que eu não me importo Olha como ficou a minha calça do amaciante Meu Deus Ai, Problema da vitória do futuro Meu muito manchada de amaciante tá. Vou ter que limpar Antes de guardar Isso que ela tava do avesso Não sei como que ela pode desse jeito Olha Mas... isso Vou ter que limpar dobrar de qualquer jeito deixar aqui pra limpar depois espero que a do Beto não tenha ficado assim porque a do Beto é preta não, a dele ficou certa não ficou chato. ficou, mano? só um pouquinho nas pernas <risos> na frente ficou mais vamos lá separar dele também aí eu vou limpar as duas depois e limpar é passar o meu sumedecido nas, na calça que sai essas marcas de amacete Só é chato porque demora, né? Essa aqui é de ficar em casa, então não tem problema Pode ficar com as marquinhas Deixa eu já guardar essas duas camisas aqui Que já estão nos cabides Eu já estendo camisa social direto no cabide Já aproveitei pra abrir as portas do roupeiro inteiro para lhe dar uma ventilada. Eu faço isso pelo menos uma vez por semana. De deixar o roupeiro todo aberto. Gaveta, porta, tudo. para ventilar as roupas. E não ficar com cheiro de guardado. Então. Acabei de botar. De abrir. As roupas chegam a estar quentinhas do sol. I'm 17 cause you want what's under my skin The door is open but I won't let me Guess now we're giving it a try. I like the way you describe it. To people who.